Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje é Alanios Mochileiro aqui com vocês Exatamente, rapaz, Alanios Mochileiro das Galáxias comigo aqui Hoje, porque nós temos que falar de World Tour de Street Fighter 6 Sim, meus amigos, esse modo Aí, que tá dando o que falar E eles mostraram mais informações pra gente na TGS Já faz uns bons dias, né A gente pegou muitas informações Agora desse modo, tudo que eles postaram Depois, e a gente tá aqui pra poder conversar conversar sobre ele e dizer tipo, cara, será que esse negócio vai prestar mesmo? Será que tudo que eles mostraram pra gente Convenceu para a gente poder ter, assim, uma curiosidade para poder ir lá experimentar e tudo mais? Então, é isso que a gente vai discutir aqui e, obviamente, a gente vai querer saber a opinião de vocês depois nos comentários. Já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube. E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam também da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí, meus amigos. Nós aqui do Meu Lu estaremos lá todos os dias aí já na próxima semana para poder dar um abraço em você, querido inscrito. E também está rolando o sorteio de ingresso da Brasil Game Show, teremos aí o último sorteio na nossa próxima live para poder fechar de vez esses ingressos. Então, nossas lives aí que acontecem entre 7 e 7 e meia da noite, não percam! Porque é a última oportunidade até o começo do evento, beleza pessoal? E vai ser muito da hora ver cada um de vocês por lá Então vamos lá meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela aqui Já estamos devidamente preparados no site do Street Fighter 6, site oficial né mano, que eles estão trazendo todas as informações do jogo pra gente E a gente tem aqui, obviamente, informações sobre o World Tour, que a gente vai conferir aqui junto com vocês ver o que, que eles têm a dizer e tudo mais. A gente tem alguns videozinhos aqui também do modo para a gente poder trazer e a gente vai comentando depois assim, né? O, o que, que a gente achou, a nossa opinião acerca desse modo e tudo. Então assim, a ideia inicial Alan, está parada é Viaje pelo mundo para encontrar a resposta para a pergunta O que é a força? Mergulhe nessa jornada com seu avatar Lutadores lendários aguardam sua chegada no mundo de Street Fighter Seu primeiro destino será a Buckler Security em Metro City Essa empresa treina novos recrutas no ramo da segurança Aqui, Luke será seu instrutor no curso básico de treinamento E é aqui que a sua história começa Durante as suas viagens, você irá encarar muitas provas e desafios, você encontrará oportunidades para provar o seu valor nas lutas de rua, cruzará com lutadores lendários, criará laços e aperfeiçoará as suas habilidades Conforme ficar mais forte, enfrentará oponentes cada vez mais poderosos, se procura ter força, já passou da hora de cair pra rua Entendeu? Então, assim, essa é a ideia inicial. Aí, aqui a gente tem algumas ramificações do que a gente vai encontrar nessa nossa jornada no World Tour: são os avatares que a gente vai poder criar lá, explore o mundo de Street Fighter e forge seu próprio caminho como protagonista. Este avatar é uma extensão sua e percorre o caminho que você escolheu. E aqui eles dão um complemento a mais. E não é só questão de estilo de luta e poder, é possível personalizar todos. Tudo, desde suas roupas até características faciais e mais, em sua busca por encontrar seu estilo próprio e criar a melhor versão de si. Interessante pra caramba. E aqui a gente vai pra parte das batalhas. As ruas estão cheias de lutadores e não estamos falando apenas de inimigos para lutar. Neste mundo, não discutimos as coisas, nós lutamos pelas coisas. Muito legal esse slogan, que a gente tem algumas imagens aqui, inclusive, dessas batalhas, das pessoas que a gente vai encontrando aqui pra gente poder guerrear, vamos dizer assim, né? Cair na luta, como eles dizem Inclusive a gente vê golpes de personagens distintos do Street Fighter aqui Que a gente já vai chegar lá na parte de mestres, né? Que eles comentam aqui, ó, ó Temos aí os mestres, Alanis, também Durante sua jornada você vai encontrar lutadores lendários Que te receberão sob suas asas e lhe ensinarão seus estilos e golpes Conforme seus laços se fortalecerem você pode escolher o estilo de luta que melhor combina com você e buscar o título de mais forte das redondezas. Também é possível aprender Master Actions com essas lendas, movimentos que permitem se deslocar pelo mundo e alcançar novos lugares, como a gente acabou de ver ali, por exemplo, teleporte, ou então passar de um telhado para o outro, ó, com o Spinning Bird Kick da Chun-Li. Então é esse tipo de coisa que eles estão explicando aqui no final pra gente. E por fim, nós teremos os locais, Alan, que eles disseram aqui ó, no World Tour, que tem início em Metro City, o mesmo local em que se passa o Final Fight, e de lá você vai poder viajar para vários locais ao redor. Do mundo. Então, assim, é muita coisa, é muito detalhe que eles trazem pra gente, né, brother, acerca desse World Tour, assim, que a gente fica até pensando: caramba, realmente são vários detalhes, várias coisas pra gente poder fazer, pessoas pra gente poder encontrar. O negócio vai ser vasto mesmo, pelo que eles estão falando aqui. E vai ser o um modo história do jogo, como eles já explicaram pra gente, onde a gente vai entender melhor ali sobre os personagens, a gente vai conversar com os mestres, como eles disseram ali, a gente vai estar tá sob as asas dele durante os treinamentos e provavelmente. Conhecer um pouco mais da história deles O que você acha, Alanis? Uma dúvida que sempre me acompanha é Será que vai dar pra gente mesclar os golpes? Porque no primeiro texto Ele fala da customização Ele dá uma dica de que isso pode ser possível Eu acho que ia ser muito legal, sabe? Você vai lá, treina com o Ryu Aprende o estilo dele Depois você vai lá, treina com a Choli Aprende o estilo dela E aí você vai lá e pode depois Misturar os golpes dos, dos dois bonecos, sabe? Eu acho que isso seria muito legal E é uma coisa que deixaria muito melhor Melhor a questão da customização, entendeu? Porque afinal de contas é bem mais legal se você puder montar o seu estilo de luta com aquilo que você aprendeu. Se não, vira uma customização na pegada do Soul Calibur, né? Você vai lá, monta o boneco e escolhe o estilo de luta de alguém e tá, tá feito. Outra coisa é a questão do tamanho do mundo, né? Quando eles falam, né, que você começa em Metro City, depois você vai pra outros lugares. Qual que é o tamanho desses mundos? O que tem de risco nessa situação é você ficar muito tempo andando e sem ter o que fazer. Ficar entediante a parada. Isso esse é um risco que eles não podem correr. Quando a gente fala por exemplo, né, do Elden Ring lá, ele é um jogo sensacional e tal, não é por outro motivo a não ser a construção de mundo dele. A construção de mundo do Elden Ring é um negócio que você tá andando você não fica mais de um minuto andando sem achar alguma coisa que te chame a atenção esse é o nível de expertise que eles devem buscar no world tour sabe de procurar situações que você tenha sempre alguma coisa divertida para fazer alguma coisa que vai te chamar atenção algum lugar que você vai querer ver o que tem lá isso é uma coisa que eu vou procurar nesse world tour porque senão você cria um mundo com meia dúzia de npc vai lá faz as missão conversa com os carinhas e acabou é, eles mostraram num trailer que até uma parada que é tipo aquele tech force mode né que você vai andando os inimigos, se bate tal. e tal, onde tem mapzinho né? Isso daí é muito legal. Parece que dentro do próprio World Tour inclusive né? Porque a gente tá... Quando eles mostram, é um avatar do World Tour mesmo que tá naquilo ali. Então, pode ser que além do mundo livre e das batalhas à la Street Fighter que a gente vai ter, a gente tenha outros tipos de perspectivas de gameplay dentro desse World Tour justamente para poder trazer essa diferenciação. Uma coisa que eles mencionam aqui, a questão dos locais e sobre os mestres também que são os personagens do próprio Street Fighter, isso é uma coisa que eu fiquei pensando também depois que a gente tem a história do jogo né, isso daqui vai ser meio que o modo história mesmo, eles disseram isso pra nós Além do arcade tradicional que a gente deve ter Quando a gente zera ali, tem os finais de cada um dos personagens, então eles devem incluir isso também para poder trazer um complemento da história de cada um dos personagens do Street Fighter Mas aqui no World Tour, sendo um modo história também, a gente encontrar os personagens do Street ali eles devem trazer um pouco pra gente, porque a gente viu que no, com o Luke tem cutscene mano, tem conversa, tem tudo ali e tal bonitinho, eu imagino que vai ter com os outros personagens também. E aí eles podem explorar a história ali. De repente, por exemplo, a gente encontra Chun-Li, a gente vai saber um pouco mais dela, ela conta o que que ela fez, o que que ela fazia, por que, que ela tá ali agora, por que, que ela tá treinando as pessoas, o que, que ela tá treinando a menina, né? Que a gente viu que ela treina, mesma coisa o Ryu, dele falar dos objetivos dele, dele sempre querer ficar mais forte, buscar se provar sempre essas coisas, incluindo o próprio Ken, entendeu? Que é um dos personagens aí que a gente mais quer saber o que que aconteceu com ele por conta dele ter sido incriminado, aquelas coisas que a gente já discutiu nos vídeos anteriores aí, né? A gente pode acabar topando com o Ken também, eu acredito que isso vai acontecer. Pra gente poder ter também o panteão de golpes ele poder utilizar no nosso avatar E aí ele vai e conta também sobre essa história pra nós E aí vindo pra essa parte dos locais Que eles falam ali que além de Metro City Teremos outros locais pra poder visitar Eu pensei, Alanios, em tipo Os países dos personagens do Street Obviamente não vai ser, um, não vai ser uma viagem Que a gente vai ali pá, e Vai trilhando todo aquele caminho Não, vai ser meio que um load que eles vão dar A gente vai pra um local específico Que eles vão falar que é o país daquele determinado personagem ali Pra gente poder visitar, conhecer e tudo mais Eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada Então eu acredito que essa questão dos locais diferentes que eles mencionam Sejam os países de alguns personagens Que de repente, sei lá, mano A gente encontra com uma Kemi da vida Aí ela fala de um outro personagem ali Que pode agregar para o nosso estilo de luta, que pode fazer a gente evoluir. Aí ela indica um personagem que é de um outro país, sei lá, dando uhum. exemplo aqui de, de novo, né? Pô, Zangief ele é foda nos Grapplings, lá, você tá precisando melhorar nos seus agarrões, não sei o quê, pá. Aí manda a gente lá para a Rússia. É uma ideia! É, isso, isso pode ser muito legal. Como é a história do jogador, então a narrativa e toda a construção dos elementos ali depende de quem tá jogando. É uma coisa que eu acho muito legal. Porque cada um vai ter uma história diferente. Eu me pergunto se assim, as histórias dos mestres vão se desenvolver também, acompanhando né, a história do jogador. Então assim, você foi lá, você falou da Kemi, né? E aí foi lá e treinou com a Kemi e tal, não sei o que, beleza. Com quem que eu vou treinar agora? E aí você vai até o aeroporto, vê lá os lugares que você pode ir. Aí você vai ter dinheiro. Imagina se tivesse assim, se tem economia ali dentro do jogo. Você vai ganhando dinheiro nas lutas de rua. E aí, você junta dinheiro, e aí na hora da tela de load é, é um aviãozinho. Perceu? ia louco. Mano, acho que ia ser muito legal se eles dessem isso, sabe? Isso é uma coisa que ficaria muito legal de ver uma referência. Os jogos antigos ali, que tinha um aviãozinho e tal. Eu quero que eles façam desse jeito. Não sei se foi isso que eles fizeram, mas se foi isso, eu vou ficar muito contente, mano. Sim, sim, exatamente, cara. E assim, aquele negócio que a gente comentou no início, né? Tipo, será que vai prestar? Convenceu o que eles mostraram agora e tudo. Olha, pra mim... Eu fiquei muito curioso pra poder pegar esse World Tour, jogar ali criar meu avatar Vocês viram aí, passou o um videozinho pra vocês da criação do avatar também As diversas possibilidades, mano Dá pra gente poder criar um, um, um bicho igual a gente, um boneco igual a gente mesmo Por todas as opções que eles trouxeram ali, sabe? E essa parte ela é bem interessante pra quem curte, pelo menos, né? a Criação de personagens. E o pouco que eles mostraram da introdução disso pra nós me deixou bastante curioso poder ver como é que vai ser esse desenvolvimento com base até mesmo nessas ideias que a gente trouxe aqui que a gente não sabe ainda se vai rolar dessa maneira, entendeu? Então assim, me convenceu sim, eu fiquei curioso, tá? Agora, se vai prestar mesmo, aí é só jogando pra poder saber, cara. Essa é a parada, entendeu? Não tem como a gente falar de outra forma, né, Alan? Eu realmente... Vou dar o benefício da dúvida. Quero ver como é que é. Quero ver o que é onde eles colocaram a criatividade deles ali. Gosto muito dessa ideia de poder customizar personagem. Sou por 6. Eu passava mais tempo customizando personagem do que brigando, lá, jogando online, etc. Sim. É uma coisa que eu gosto bastante. Às vezes você não tem nada para fazer ali. E é uma coisa que relaxa, que passa o tempo para quem gosta. Lógico, né? Quem não gosta de customizar lá, coloca tudo na aleatória e vai para porrada. Exatamente, mas então é isso, meus amigos. A gente Agora saber muito a opinião de cada um de vocês aí com base em todas as informações que nós trouxemos aqui do World Tour, né, que vai ser o modo história, vamos dizer assim, né, do Street Fighter 6. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões. Se convenceu vocês no sentido de vocês ficarem curiosos demais a de poder testar a parada, se para vocês não chamou tanta atenção assim, vocês vão querer focar em outros modos que o jogo vai trazer aí. Nós vamos adorar aí ver os comentários de todos, meus amigos. E, novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Rumos!